Lição de Humildade Servos Inúteis Extraído do livro Sabedoria do Evangelho Professor Carlos Torres Pastorino Após os trabalhos de atendimento apométrico, o Dr. Lacerda sempre dizia Somos servos inúteis A explicação que o autor de Minutos de Sabedoria fez sobre o assunto é uma lição de humildade e me esclareceu profundamente a lição de humildade pregada pelo Dr. Lacerda Com amor amor e com seu jeito carinhoso de apometra de Bagé, alusão ao fato do doutor Lacerda ser gaúcho. Qual de vós, tendo um servo arando ou pastoreando, lhe dirá ao vir ele do campo, Vem já, reclina-te, à mesa? Mas não lhe dirá, Prepara o que cearei, e singindo-te, serve-me enquanto como e bebo, e depois tu comerás e beberás. Acaso agradecerá ao servo porque cumpriu as ordens? Assim também, vós, todas as vezes que tiverdes cumprido todas as ordens, dizei, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Lucas 17, 7, 10 O caso do servo fiel refere-se evidentemente a um escravo cujo tempo integral deve estar à disposição do seu senhor já que o assalariado dispõe para si de todas as horas, antes e após o serviço contratado. O exemplo trazido parece demonstrar uma pessoa que só possuía esse servo para todo o serviço. Embora pareça mais humano que o servo fosse primeiramente comer e ter rápido repouso após a estafa do campo, o que aqui comentado é uma lição que precisa ser interpretada como alegoria de outra realidade mais alta. Tanto assim que em Lucas 12, 37, dá-se até o exemplo contrário. O servo, que o Senhor encontra vigilante, é servido pelas mãos de seu Senhor, com alegria e gratidão. A única explicação necessária é quanto ao servo cingir se O trabalho pesado no campo era realizado pelos servos totalmente nus ou com pequena tanga. E não ser no sol escaldante do verão, enquanto então vestiam uma túnica larga, enfiada pelo pescoço com um turbante à cabeça. Ao terminar o trabalho, entravam em casa, em qualquer época, com a túnica esvoaçante, que não se adaptava, porém, a serviços domésticos. Para realizá-los ou para sair à rua, volume 3 página 80, amarravam um cordel à cintura, singiam-se para que os movimentos fossem facilitados. Lição das mais belas, o Senhor do Mundo, por meio de seus discípulos graduados, os mestres de sabedoria, governa a larga rede de adeptos iniciados, discípulos aceitos e discípulos em provação, conscientes ou inconscientes de suas ligações. E isso em todos os setores religiosos, filosóficos, políticos, industriais, comerciais, artísticos, na medicina, na engenharia, no jornalismo, em todas as profissões, mas especialmente no magistério de todos os graus. Através dessas criaturas, são executadas as tarefas necessárias à recuperação da humanidade e do planeta, para que tudo evolua dentro dos planos do Grande Concílio. Assim, todos os que estão conscientes das tarefas que lhe foram cometidas e das obrigações que assumiram voluntariamente são como escravos que se venderam para dedicar-se à obra em regime de tempo integral, dia e noite, abandonando, se necessário, família, afazeres, negócios, posses particulares, de forma a que nenhum minuto seja dedicado a outros interesses. O serviço para quem quer que entre na fraternidade, tem que ser total e desinteressado, constante e contínuo, alegre e despreocupado dos frutos que não nos pertencem. Todo o fruto do trabalho do escravo pertence a seu Senhor, de direito e de fato. Todas as horas são absorvidas pelo trabalho assumido não havendo desculpas para interrupções nem afrouxamentos, sob pena de desligamento automático da fraternidade a qual espontaneamente nos filiamos, levados pelo amor altruísta de ajudar aos outros, sem pensar em nossa personagem transitória e deficiente. Quem não coloca a obra acima da personalidade em todos os aspectos não pode ser discípulo. Por isso, existe o discípulo em provação, assim chamado durante o tempo em que é experimentado para ver se realmente é desinteressado, não apenas monetariamente, mas em todos os sentidos, se é capaz de sacrificar emprego, família, comodidade, sono, alimentação, tudo em benefício e para servir à obra. Essa provação dura em cada existência cerca de sete anos. Fim dos estes, se as provas não foram de fato concludentes, mais sete anos são acrescentados numa segunda e última oportunidade para verificar se a possibilidade de ingressar na escola como discípulo aceito. As lições verdadeiras chegam-nos desde a sua remota antiguidade. O Antigo Testamento já nos ensinara que assim ocorre, narrando um fato com valor simbólico. Observamos, inicialmente, o significado dos nomes, Labão quer dizer branco, brilhante e representa o mestre hierofante e iniciador. Jacob exprime o suplantador ou vencedor das provas. Lia quer dizer cansado, falta de forças. E Raquel significa cordeiro ou ovelha. Analisemos agora os fatos que se passam. Jacob pretende Raquel. O cordeiro era o signo daquela era, isto é, o máximo da evolução. E Labão o mestre exige que ele sirva na escola durante sete anos, findos aos quais não lhe dá Raquel porque o pretendente não alcançará o grau necessário, mas antes sente-se cansado, recebe Lia em lugar de Raquel. Fica resolvido então que servirá mais sete anos e vence. É o vencedor ou suplantador das provas, neste segundo período, recebendo então como troféu de vitória a iniciação. Raquel. Ainda hoje, essa é a técnica. A isso nos submetemos todos, consciente ou inconscientemente, nas personagens atuais. As oportunidades são nos dadas para demonstrar que conquistamos a humildade ouvindo o que não nos agrada e sorrindo, sem magoar-nos. O desprendimento total, estando prontos a renunciar a tudo o que possuímos. Vai, vende tudo o que tens, e vem, segue-me, Luke 10, 21, o amor desinteressado a todos, mesmo aos seres mais antipáticos, a constância e a continuidade no trabalho, sem esmorecimento nem vontade de largá-lo, por quaisquer motivos, por mais forte que nos pareçam, resolução férrea de superar as provas, sobretudo, as que ferem nossa vaidade pessoal e nosso orgulho profissional, e renúncia absoluta a quaisquer resultados e a quaisquer conquistas de bens terrenos, sejam eles quais forem. Aqueles que, tendo sido admitidos a uma escola, mesmo que tenha outro nome, Após esses anos de experimentação, não lograram atingir o ponto evolutivo requerido. Saem por seus próprios pés, alegando que não concordaram com isto ou aquilo, ou que não se dão com esta ou aquela pessoa, ou que não se dispõem a renunciar a seu próprio modo de ser. Pois, dizem, sou assim. Para alguns espíritos que realmente não são aproveitáveis, dois ou três anos de experimentação basta para se definirem, mas há outros que poderiam e deveriam ser aproveitados como discípulos aceitos, é dada a oportunidade maior de sete e mais sete. Se após 14 anos de frequência não modificam sua mente, metanoia, são afastados, para não impedirem o progresso espiritual da escola. Os discípulos aceitos, após darem tudo o que podem no trabalho diurno, quer como agricultores, arando o terreno sáfaro da humanidade, quer como pastores, levando ao pasto do conhecimento, a alimentação do ensino espiritual, as almas famintas e sedentas de verdade, devem ainda, antes de relaxar-se no suspirado repouso, cingir se a cintura e ir, durante a noite, em corpo astral ou mental, preparar a ceia e servir a seu mestre, para que, com a aproximação propiciada pela ajuda amorosa e dedicada, aumentem cada vez mais seu conhecimento da verdade. Para estas tarefas, requer-se obediência cega, sacrifício pessoal do repouso, abandono a segundo plano de qualquer interesse, mesmo justo, no mundo, se estiver fora do trabalho ordenado pelo Mestre. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Lucas 16, 13 Requer-se a superação da vontade própria pessoal em benefício da vontade do Mestre. A energia controlada nos momentos de perigo para que as ordens do Senhor sejam cumpridas, mesmo que isso signifique rompimento dos laços sanguíneos de parentesco ou de amizades antigas e arraigadas. A isenção de ânimo para, sem titubear, colocar os interesses da obra acima dos seus a fortaleza de mente para não se ser afetado minimamente pelas palavras ou julgamentos alheios, pelo que os outros possam dizer, o equilíbrio para continuar no trabalho sem perturbação, mesmo entre as grandes perturbações que jamais deverão desnortear a mente do discípulo. E tudo isso terá que ser realizado sem que a emoção, animalismo, se intrometa, para que não haja atuação de vínculos menos nobres. Embora classificado de frio e sem sentimentos, o discípulo tem que alimentar em si mesmo o sentimento puro e espiritual do perdão e do amor, os quais, entretanto, não podem interferir nas decisões que forem ordem superior para resguardar a programação prevista no desenvolvimento do trabalho. Se tudo isso for feito e depois que tudo isto tenha sido feito, não merecemos nenhum agradecimento de nosso mestre. Fazemos o que tínhamos que fazer e, portanto, somos servos inúteis. Pode argumentar-se que, de fato, tivemos alguma utilidade no desenvolvimento do trabalho, mas o ensino é dado para que nos convençamos da realidade. Qualquer outro faria o mesmo ou melhor que nós. Nós ainda temos que agradecer a honra que nos é conferida de poder trabalhar para tão grande Senhor. Somos inúteis, pois apenas cumprimos ordens, mas nada acrescentamos de nosso. Em comparação grosseira, digamos que duas pessoas se apresentem a um banco, com certa importância na mão. A primeira vai quitar o empréstimo. Apesar de ter dado lucro ao estabelecimento, é inútil para o real progresso do banco e não merece agradecimentos. Cumpriu sua obrigação. O segundo é depositante novo, que confia sua conta, a casa de crédito. Esse sim será útil e merece a gratidão do banqueiro. Nesse exemplo, verificamos quantos somos realmente inúteis. Estamos pagando empréstimos que fizemos e não trazendo lucros extraordinários. Anotemos que a palavra inútil em grego talvez fosse mais bem traduzida por não útil. Se profundamente em nossos corações tivermos essa convicção poderemos continuar colaborando com a grande fraternidade, porque apagamos nosso personalismo vaidoso e estamos à disposição de nossos mestres e senhores. Neste ponto, acrescentemos uma observação. Passa-se exatamente o mesmo nas relações entre a personagem e a individualidade, entre o pequeno eu e o eu verdadeiro, entre o Espírito com o nome e o Espírito cujo nome está no Livro da Vida. Nenhum direito e agradecimento tem a personagem por ter cumprido seu dever de colaborar na evolução do Eu. Nenhum repouso lhe cabe, até que seu dever tenha sido integralmente cumprido. O regime não é de assalariado, com tempo pré-fixado para a tarefa, mas de escravidão com tempo integral dedicado ao Espírito, não há férias, nem feriados, nem repouso remunerado. Tudo para o espírito, do espírito e no espírito. Cumpramos nosso dever, sem buscar repouso, nem conforto, nem férias, nem divertimentos. Prazeres, recompensas. A vida é superior à vida. O menos cede ao mais. O menor serve ao maior. A personagem só existe para que a individualidade possa operar no planeta. Se esta é sua obrigação, deve ser cumprida à risca com todo sacrifício e no final de sua carreira saibam nossos intelectos manifestar-se sinceramente. Somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer.